Olá, alunos, tudo bem? Professor Fábio da Silva Rodrigues. Vamos retomar os assuntos, o assunto sobre fundamento das mídias sociais digitais. Fizemos uma abordagem geral sobre a disciplina, alguns aspectos gerais que concernem as mídias sociais digitais, introduzindo de forma geral as mídias sociais e redes sociais, apresentando um pouco desse histórico do surgimento das mesmas. E vamos agora introduzir de forma mais profunda em relação ao assunto que divide agora em duas unidades específicas, né? Uma onde a gente busca trazer esses fundamentos, ou seja, as origens, né, as raízes das mídias sociais e das redes sociais, e num outro momento nós também aprofundamos essa relação focando no aspecto mais específico das questões. Voltando para o mundo das organizações, sobretudo, né? Primeiramente, na unidade um, nós trabalhamos qual que é o contexto de surgimento das mídias sociais digitais. Então é o grande mote do, do módulo, mas na, na unidade 1 a gente retoma sobre esse contexto de surgimento das mídias sociais digitais. Quando surgiram, como surgiram. né? A gente falava na aula introdutória que essa organização do homem e sociedade, ao longo do tempo, já pode ser considerada como uma rede social. O um texto da Aves, que é a autora que a gente tomou como referência, que eu citei na aula anterior, cita que desde os primórdios, né, onde o homem já se sentava ao redor de uma fogueira, então imaginem a cena das pessoas, de homens ainda talvez primitivos, né, sentando ao redor de fogueiras, é uma, uma espécie de um grupo social já reunido, com algum certo nível de coletividade ali nesse grupo, aquele grupo ali já era uma rede social, porque eles tinham de alguma forma algum elo que os unia naquele grupo social que eles faziam parte. Então, historicamente, o termo rede social, ele surge dessa conexão entre pessoas e um grupo social. Então, a gente pode extrapolar isso para diversos aspectos. Qualquer tipo de relação humana é uma rede social. Então, esses relacionamentos que a gente tem em redes sociais é, focados em aspectos profissionais, é uma rede social como o LinkedIn, por exemplo, é, as páginas de relacionamento amoroso, né? É, você tem o Tinder, é uma rede social, é, as, as páginas de relacionamento profissional são outros tipos de páginas, de negócios. Então, para cada objetivo específico de um grupo social, você vai ter uma rede social online, que seria o termo atual que a gente tem para essas redes. As redes sociais online, elas se iniciaram em 94, e a gente aprofunda sobre esse início, esse histórico das redes sociais para a gente entender é, que é algo recente na história, né? daqui um ano a gente completa 30 anos desse início. Para a história não é nada 30 anos, né? esse início das redes sociais, onde teve o boom das tecnologias de informação e comunicação, da internet, do, do PC, né? o personal computer, o computador pessoal, depois a gente caminhando já para o início do século XX com a convergência digital, smartphone, a interatividade, a comunicação, a mobilidade com o celular, então você não ficava mais fixo a, uma, a um ponto de internet. Nesse início aqui, as redes sociais não eram muito fixas, a um ponto fixo, né? Quando você tem o PC, né, o personal computer, é, uma CPU, um monitor e uma tela e um mouse fixos em uma, na sua casa, no seu trabalho, ali você tem um relacionamento de conexão fixo né você não consegue levar como os smartphones a internet para todo lugar que você vá então você tem esse início as redes sociais focadas nesse local específico e se inicia em 94 né de forma geral no Brasil né as pessoas passam 9 horas por dia na internet é um dado importante né de como surgem as redes sociais no Brasil as redes sociais online já para gente dizer as, os brasileiros passam bastante na internet, né? Nove horas por dia na internet de maneira geral. Dessas nove horas, o Brasil então é o, é o segundo colocado no uso de redes sociais. O brasileiro passa em média 225 minutos por dia nas redes sociais. É, o livro do Avis, da, da Avis, né? Desculpa, traz esse dado estatístico, né? É, é, na obra que é lançada em 2022. Talvez deva ter uma estatística mais atual quanto a isso, mas eu me, me ative ao livro, na referência que a gente utiliza para a disciplina. Então, quase quatro horas por dia, das nove horas que nós passamos, trabalhando, fazendo várias atividades na internet, é, conectados de maneira geral, que é bastante, talvez seja até mais para algumas pessoas. É, a gente passa. Quase metade desse tempo, quase 4 horas, então, 225 minutos, navegando nas redes sociais. Então, é, o uso que as pessoas fazem de redes sociais, as pessoas são quem? Os clientes, os consumidores das empresas que vendem seus produtos. As pessoas ali se relacionam, né? Elas elas namoram, elas fazem negócio, elas vendem produtos, elas compram. Então elas passam 4 horas por dia, ou elas ficam só buscando conteúdos, entretenimento. Então, cada pessoa tem um foco específico nas redes sociais. Qual que é esse contexto, né? A internet revolucionou o mundo em 95, para o grande público. No início ela era restrita o quê? Às grandes corporações, ao exército americano, ao centro de pesquisa americano, depois no mundo, né? Então, as grandes universidades tinham acesso à internet, é, depois esse, as empresas de tecnologia, desenvolvimento... Depois desse grande público, no final do século XX, foi tendo acesso à internet. Isso revolucionou o mundo de forma geral. Eu passei por esse processo, né, que eu trabalhava antes, em, como eu havia dito, com máquina de escrever, com máquinas calculadoras do final dos anos 90, né, início dos anos 90, e no final dos anos 90 você começa a ter uma mudança já para outras, passa pelo fax, né, depois passa para a conexão em redes internas, no trabalho, né. você mandava o trabalho aqui numa impressora, ele ia lá na outra impressora do outro canto da sala, você já, já achava aquilo fantástico. né? Depois você passa a ter outras interatividades, né? relacionamento com as outras empresas, com as, a, o Estado de forma geral, né? as, as áreas de fiscalização das empresas, né? na área tributária que eu trabalhava, em contábil. Então você começa a ter uma rede sendo conectada de fornecedores, consumidores, pessoas, o governo Estado, o Estado né? participando, e mais, a internet passa a ser democratizada, as pessoas passam a levar a internet no bolso depois dos anos 2000, né? De repente, trocar e-mails, ver sites, ler notícias de forma online, trabalhar online, ficou tudo um mais é, cotidiano às pessoas, a nós, de forma geral. Aquilo passou a fazer parte do nosso dia a dia. Usar a internet é, passou a ser algo corriqueiro. Lembro que no começo, a gente eu tive pager, né? Que você passava mensagem de texto, pagava por mensagem que você enviava ou recebia, para fazer um negócio, você tinha celular, mas só ligava e recebia, não tinha interatividade por meio de, como o smartphone tem, né? de você ter acesso a, a mídias, né? fotos e redes sociais de forma geral, e mídias outras. Você não tinha pesquisa no Google, né? no, seu, no seu celular, e nos anos 2000 tem esse é, o mercado digital. O mercado digital explode, a Google e a Amazon são duas grandes referências, até hoje são grandes referências, né? nesse setor, a Google hoje toma. É uma... É, conta no que se envolve em busca de sites de busca e pesquisa, né? E conectividade de vários serviços, várias ferramentas com o grupo Google, né? E a Amazon, a logística e a entrega de produtos e a venda rápida por todo o mundo conectou as pessoas que hoje com um clique você compra o que você quiser. E não é só a Amazon, tem outros sites hoje os chineses de forma geral em que você tem compras que acontecem rapidamente são entregas. então você tem um mundo conectado. Pelo início dos anos 2000, que o primeiro artigo que eu fiz na graduação ainda acadêmico foi sobre e-business, Um né? novo paradigma de negócios no século XXI. Então, lá no anos 2000, no primeiro ano de graduação, a gente falava sobre e-business, dali vinha o e-commerce e hoje as várias formas de interação, onde se democratizou inclusive o empreendedorismo, né? você pode abrir negócios no meio digital. Você tem várias possibilidades nesse nesse mercado. 2007, o Twitter, né? Você tem 140 caracteres que você consegue escrever nesse espaço a mensagem que você quer passar, né? Autoridades formais, donos de empresa, diretores, empresários, artistas, líderes mundiais usam o Twitter para se comunicar, e o smartphone com o Steve Jobs da Apple, que revoluciona, primeiro revolucionou lá atrás com o Macintosh, né, quando você consegue ter interatividade por meio de ícones no computador, né, torna a interface mais amistosa para os usuários, né, quando você começa a clicar em ícones, para não naquela tela antiga do DOS, que era um pouco, pouco amistosa para o usuário, né, você consegue interagir de uma maneira mais fácil, a pessoa com... O personal computer, né, o computador de mesa, o pessoal de casa, depois o notebook, aí você tem o smartphone, né, o celular com recursos tecnológicos desse celular inteligente, onde você consegue fazer pesquisas, se relacionar, trocar ideias com as pessoas nessas redes sociais, se relacionar, conseguir emprego, vender produtos, comprar produtos, namorar... Ou seja, se relacionar. A pandemia foi um exemplo de como a conectividade era presente em nossas vidas, né? E com smartphones, tive jobs, sobretudo naquele início, até hoje com os iPhones, né? E a série limitada de lançamentos novos que existem, com a chamada convergência digital. Tudo está aquele aparelho ali tem banco tem rede social tem agenda tem despertador tudo num aparelho só você consegue ter é, livro de pesquisa de comida você tem ali não tem mais um livro para você pesquisar a receita você joga na internet e você acha que você precisa você compra produtos você vende a conectividade ou seja todos estamos conectados quer queiramos ou não na internet na rede e depois você tem a conectividade é, pelas redes sociais pelos rastros que nós deixamos nas redes sociais, como usuários e as empresas captam, né, pelos chamados algoritmos, né, vão ficando pequenos rastros ali onde vão se juntando esses rastros. E a, até o pessoal da própria, do Marcos Zuckerberg e do Facebook comentam, né, que a lógica da inteligência artificial que se busca é que eles leiam nossa mente, né, e o ler a mente, que é uma meta que se busca. É, o ler já é hoje pelos rastros que nós deixamos enquanto usuários. Pelas pesquisas que nós fazemos, nós vamos dando dicas né, enquanto usuários para as empresas. E nós agora, como gestores, vamos tentando buscar esses rastros que os, os usuários e consumidores deixam na internet, e ali a gente possa encontrar como acessar esse consumidor e como vender nosso produto de forma mais espontânea. Os smartphones, então, é a revolução da interação e comunicação. As pessoas interagem, se comunicam, pelos smartphones, ou seja, com uma câmera, com um vídeo, com uma foto, você consegue conversar com as pessoas. Os apps e as redes sociais, aplicativos, né? Modificaram as relações sociais, como a gente comentou. A forma como a gente namora, como trabalha, como vende, como compra, ou enfim, como a gente vive, se modificaram com as redes sociais é, nesse novo contexto, né? É, como imaginar a vida hoje sem Instagram, TikTok, YouTube? Difícil, né? Porque faz parte de nossa vida, é, a comunicação por essas redes sociais que se popularizaram e são ferramentas que as empresas podem e devem buscar para si, para interagir com seus clientes. Então, podemos seguir agora com a cronologia das redes sociais, ou seja, como as redes sociais foram criadas. Eu, eu falei lá atrás que elas começaram em 94, né final do século XX. O Geocities foi o primeiro que era um, uma rede social de hospedagem de sites, conectavam esses sites numa mesma plataforma. Classmates, em 95, era uma rede social de reencontro de amigos de classe, de eh, que estudaram juntos e reencontravam nessas redes sociais. O photolog em 2000 esse eu já utilizei, já cheguei a, a, a utilizar nesse período. Eram fotos com legendas que você tinha eh, eh, nesse espaço como permitir seguir pessoas já, né? E, eh, você não curtia como como o botão do curtir foi criado depois com no Facebook, mas você já seguia algumas pessoas, se relacionava nessa rede social, o Friendster em 2002, né, levaram amizades do mundo real para o mundo virtual, para que você minimizasse distâncias, né, de quando, para não perder esse contato com as pessoas da, das amizades reais para o mundo virtual, então transformava a amizade real numa amizade do mundo virtual, essa, essa, esses dados estão no nosso livro de referência da Avis de 2022, a gente pode aprofundar vocês podem ler esse material para aprofundar. Em 2003, seguindo, né, uma já que é bem conhecida de hoje, que é o LinkedIn, que é uma rede social de conexão de profissionais. As empresas buscam profissionais ali, os profissionais colocam seus currículos de forma online, online no LinkedIn, com suas aptidões, seus conhecimentos, suas habilidades, para que ali seja uma vitrine para o profissional, e até hoje é muito utilizado como recrutamento e seleção das empresas. Então, a gente também, como rede social com mídia social a gente pode enquanto empresa beber nessas fontes para recrutar e selecionar pessoal para trabalhar na nossa empresa né o workute e o facebook é, são mais conhecidos né o workute eu utilizei bastante o, o, a diferença do workute eram as comunidades de relacionamento que você conseguia agrupar pessoas com interesses comuns nessas com, comunidades você conseguia no Orkut, então, né, conectar pessoas com interesses comuns nessas comunidades, você conseguia compartilhar fotos e vídeos nessa rede social. O Facebook veio na mesma pegada, depois acabou morrendo o Orkut, né, ele teve uma, é, uma, vida, uma vida plena no início, depois ele parou e caiu em desuso, o Facebook veio e tomou conta, todos migraram, migraram praticamente para o Facebook. No início era muito mais compartilhar fotos, depois foi aumentando a sua gama de possibilidades. O Twitter, muito utilizado, né, com microblog de pequenos textos para diretores de empresas, celebridades, é, é, líderes de Estado, para se comunicar, mas pessoas de forma geral, jornalistas, que você tem pequenos textos para comunicação, muito, muito utilizado também hoje. Instagram, dispensa comentários, né, onde você pode postar, curtir e comentar fotos, né, a ideia do curtir é algo que surge com o Facebook, mas o curtir hoje é um indicativo é, primoroso de Movimentação das redes sociais, né? o fluxo das pessoas nas nossas redes, o TikTok, é, de vídeos curtos, que surge com o nome de Musical, né? e depois ele, ele surge e, como, como o TikTok hoje é uma febre, né? é muito utilizado também. Então, são redes sociais que a gente utiliza a gente pode utilizar é, para nos interarmos com os nossos é, clientes, com os nossos usuários, aqueles que têm interesse conhecer a nossa empresa, os produtos que nós vendemos, e para que a gente torna essas vendas, nós veremos mais à frente, essas vendas de forma mais orgânica e mais natural, quando as pessoas passam a se interessar pelo conteúdo que a nossa organização é, disponibiliza, e criando meios para que esse consumidor, esse usuário, se torne, de certa forma, um seguidor da sua empresa. Então, o nome seguidor é alguém que acredita naquele conteúdo que você fornece nessas mídias sociais e nessas redes sociais. Para a gente finalizar, né? todo tipo de relação humana, é, ratificando o que a gente havia falado na aula geral, todo tipo de relação humana, de fato, é uma rede social, redes sociais analógicas e as digitais, que surgem no final do século XX, é, e revoluciona a forma como as pessoas vivem em sociedade e como as organizações também se relacionam com seus usuários e os consumidores. É, e a tecnologia a internet e as redes sociais revolucionaram a forma como o mundo... É, é, como as pessoas vivem no mundo né? e como as empresas trabalham nesse contexto, exigiu das empresas uma nova forma de negociar, de vender os produtos. Então, impactou todos, em maior ou menor grau, de, de relacionamento pessoal, profissional, a tecnologia, a internet, as chamadas TICs, tics né? tecnologia de informação e comunicação, e as redes sociais, elas enredaram todos os usuários, e aquilo impactou tanto a sociedade de forma geral, com severas mudanças, as pessoas que modificaram sua, sua forma de viver nesse novo contexto e as organizações também que precisaram buscar uma nova forma de encontrar os seus clientes nesse contexto. De forma geral, prezados alunos, o interesse dessa disciplina, é, desse módulo, melhor dizendo, era interligar o conteúdo geral, voltar nesse aspecto dos fundamentos, de entender que essa rede social não é nada, não é nada novo é relacionamento humano entre pessoas que como o artefato da tecnologia e da internet, da revolução das tecnologias de informação e comunicação, ela tem um boom onde as pessoas passam a se relacionar de forma diferente, de uma forma típica dos nossos tempos, e as empresas, por sua vez, devem buscar novos canais de comunicação com esses usuários de conteúdos, consequentemente, consumidores dos produtos, das marcas da empresa que sua que sua empresa vende. Então, o nosso interesse aqui como gestores é, com social mídias, né, com gestores de mídias sociais, é entender é, o funcionamento das redes sociais, das mídias é, digitais, sociais também, e tentar buscar é, captar esses usuários e clientes da forma mais adequada, promovendo um conteúdo de qualidade para que eles sejam captados e consigamos manter um relacionamento com esses usuários e clientes e consigamos, nesse né, de forma orgânica e natural nessa consequência, fazendo com que a venda seja algo natural nesse processo de quando um cliente descobre a sua marca, a sua empresa, de certa forma tem uma interação com sua marca ou sua empresa, acaba se envolvendo e você acaba vendendo o seu produto de forma mais espontânea e natural. Até mais, nos encontramos!